Olha aí, Rogério, quem tá na frente de uma macã, tranquilamente. Bom, gente, meu nome é Moni Gil, eu sou coach e também faço harmonização de ambiente. E não venho falar sobre o meu trabalho, venho falar sobre uma pessoa que eu confio, um amigo de coração que eu, que eu ganhei esse ano, tá? É Rogério, Rogério Peixoto, do TEPIM e do prazer em voar, bom, mas eu vim falar tudo, tudo. Eu conheci o Rogério através de uma numa palestra de Jerônimo Tel. É, que enquanto a palestra começava, o Rogério foi assistir também, entrou no mente virtual e Jerônimo falou sobre ele. E aí eu fiquei curiosa, o que acha isso de coach de emoções? Coach, é, desculpe, é O que, que é TEP? E aí eu fui pesquisar o que, que era TEP. Porque pra mim TEP era dar tapão, né? Então é, eu fui pesquisar, deixei as páginas e o canal do YouTube do Rogério aberto, fui assistir a palestra. A palestra terminou bem tarde. E houve também troca de, de perguntas, de respostas, tal, terminou tarde. E aí eu falei, porra, quando terminou. Eu fui lá na, na, no canal do YouTube e falei, vou salvar esse canal. Antes de salvar, eu falei, vamos ver se vale a pena. E aí eu liguei um, um dos vídeos do Rogério, achei interessante, fui para outro, pra outro, para outro e resolvi, um deles, é, ir junto. Fazer o, o, o, o tapping junto com ele. E daí que começou toda a minha confusão mental, que já não é muito normal a minha mente. E aí eu comecei a chorar, chorei pra caramba, né, porque eu sou intenso naquilo que faço, chorei, chorei muito, e não entendi nada, e cara de pau, mandei um e-mail pro Rogério, que de pronto me respondeu, começamos a trocar ideia porque porquê daquilo e tal, continua fazendo, vê até onde você vai e tal, e daí resolvi que era hora de fazer, é um, um programa de coach com o Rogério. Não é porque eu sou coach que eu não preciso de coach, muito pelo contrário. É, eu acredito no coach e eu acho que todo coach tem que ter um coach. E aí eu fui fazer o trabalho com o Rogério, e nesse trabalho nós descobrimos que eu sou um novelo de lã. Nunca vi ninguém tão enrolado dentro em emoções quanto eu. Graças a Deus, eu nunca peguei nenhum cliente igual a mim. E... E daí, Rogério foi trabalhando isso. Eu... Foi difícil, não vou dizer que foi fácil, foi complicado, difícil para mim. Chorava horrores, horrores, e eu sou durona. E fui trabalhando, trabalhando, e consegui, através de todas as técnicas do Rogério, através de TEP, através de toda a orientação que o Rogério também me deu. Né? É, Consegui me liberar, me libertar de muita coisa que, que atrapalhava a minha vida, atrapalhava o meu trabalho. Inclusive, tá falando aqui online com vocês, através de uma gravação, isso há uns um, três, quatro meses atrás era impossível. Eu não vou pra frente de uma CAM falar com ninguém. Eu não apareço em CAM. Eu não quero fazer essa sessão com você cara a cara numa CAM. Fala você na CAM. Eu não. E aí tô eu aqui, superei isso, é, aos poucos, nada é, não é milagre, é trabalho, tá? E hoje eu tenho pelo Rogério uma, uma gratidão imensa, imensa. No meu coração tem uma plaquinha dita assim, ó, aqui é o lugar do Rogério, ninguém entra, tá? O Rogério é um cara que eu considero um amigo, é um cara que me aturou chorando, me viu chorando, Coisa que pouca gente viu. É, Rogério é um cara que mesmo online segurou minha mão, esteve comigo em todo esse processo, tá? Então eu recomendo a quem precisa trabalhar a emoção, mesmo que não saiba, tá? É, trabalha com o Rogério porque ele vai mexer, ele faz tricô com o novelo de lã, tá? E é um ali para ele. E, mas é trabalho, tá? Não é milagre, o Rogério não é santo. Ele não vai chegar, ó, pum, e resolver. Você tem que trabalhar junto, cola com ele. Ele é uma das cinco pessoas que eu quero estar junto, tá? Sempre na minha vida. Pode não ser no real, mas no virtual, ele é o cabeça da coisa. Ele tá comigo, tá? Ele se tornou um grande amigo pra mim. É, ele ele desvendou coisas que eu é, me ajudou né, a desvendar coisas que eu não imaginava que tivesse dentro de mim coloquei isso tudo para fora Era, varri, mas não botei debaixo de tapete não joguei para fora, bem longe tá é, o meu processo, como eu disse, foi doloroso é, não foi fácil eu não sou fácil eu quis dar voltas no Rogério o tempo todo manipular a sessão foi um horror e... mas ele é, é durão ele é sério no que ele se propõe é um amigo ele tem amor pelas pessoas com quem ele trabalha tá ele faz com que você sinta que ele tá do teu lado ele não tá do outro lado do vídeo ele tá ali ele tá pegando na tua mão ele tá te dando confiança ele tá te dando força esse é Rogério Peixoto pra mim tá bom eu tô aqui pra online gravando sei lá quantas pessoas vão ver isso então a ah, Rogério meu amor eterno, minha gratidão imensa para essa e milhões de vidas que eu vou ter, sei que eu vou ter aí pela frente. Uma gratidão enorme, eu te adoro, você é um cara, você é o cara, tá? Meu mentor, é, te agradeço muito a paciência, o profissionalismo, agradeço você ter esse trabalho maravilhoso que você tem, tá? E trabalhar com confiança. Tá? Não me desfiando, não entrando na minha, tá? E, pô, pode contar comigo, porque deve é, tamo junto. E, ó, tudo bem, tudo bom e tudo bitch. estamos aí. Beijão, Rogério. Gente, confia.